Situa situações que nós vemos aqui todos os dias, para mim, tem um valor humano muito especial. E percebo a assim, cena de querer, de, querer de querer filmar isso, estás a perceber? Mas, assim, em termos práticos, isto significa o quê? A minha questão é o que é que o tema engloba? Viver em república, por aqui está. Um documentário que se aproxima da vida na Prato. Numa república, o passado é pertinente? Passado. Mito. Dedicação, hum, testemunho, hum. humidade. humidade, chulé, pulgas, heranças, desenvolvimento. desenvolvimento, coberta pessoal, política, crise, poesia, conflito, comunidade, autonomia comunidade. e identidade. Somos repúblicos, é verdade? <coughs> Eu estava dizendo, Cristóvão, Porque às vezes a mesma quantidade de café que tu pões sai em dois cafés, um bom e um mau. E isto tem a ver com por causa da máquina, que está um bocado fodida. Isto está comprado em segunda mão. Mas tu fizeste para o teu pote ou tu fizeste só um café? Não, isso já foi antes. Isto eu pus menos pó que ele. Pronto, e ele diz que quanto mais pó puseres mais fixe fica o café. Ok, está certo. Mas, às vezes, o café sai mais aguado e não tem diretamente a ver como de pó. Que é quase sempre... O contrário daquilo que se, em oposição à forma como se vive lá fora. Uh, isso também por si só traz algumas dificuldades, porque torna-se quase em contraciclo com o mundo lá fora, com a realidade lá fora. Não é a forma como a maior parte das pessoas vivem. No mundo em que vivemos é muito individualizada e muito sozinha. Aqui é um pouco diferente. É muito raro uma pessoa sentir-se sozinha aqui. Já A partir daqui nós temos todos um interesse em comum, que é manter esta casa e deixar o nosso legado. Ou seja, nós cá trabalhamos quase tudo em conjunto, não, é? nós não, cada, não há cada um a cozinhar por si, cada um cozinha para todos. Dividimos supostamente tudo o que há para fazer e tentamos fazer um produto comum, que é o bem-estar da casa e o bem-estar do dia-a-dia -dia da casa. Sim. Pô, agora vamos que jogar contra a Academia Militar. Um que divertido! E de onde vai ser? Hoje há uma malha. O, Acho que é no Norte, o não sei bem. Convencional. Pop-Mact. Ah, Já, também. É? Tu. Vocês têm uma Universidade Católica em Viseu? Viseu, é? nós temos uma Universidade Católica. Uh, o que? Chegou o gás, eu acho. De preferences... oh. Oh, não, só caçam assim no ah. é um é um eh? é Só assim ah. Não, não, nua... no no, no, no no no, não, no, não. Therek, nauna, não Não Não Não Não Não Maldia malta, Não, uma discussão o sobre o, se o Avatar é ou não É? É, e... é japonês. Não, acho que é norte-americano. A paia! A paia! Para é? estou com uma fome. Não. É um projeto que meu e do é. ir à Itália, de avião, comprar duas Vespas, motos, e, e voltar. <risos> e... <risos> é. É. É. vou dar assim duas semanas ou outra, uma, uma, uma, uma, uma. A casa é pertence ao um senhorio privado. Nós fazemos parte do antigo regime de, de rendas, portanto nós pagamos um valor muito muito reduzido. O fundo comunitário da casa sou eu que o gira, ou seja, sou a que sou responsável por receber a mensalidade de cada pessoa, sou a que sou responsável por fazer todos os meses a nova conta, acrescentar os valores que saem. Nós temos que pagar a renda, nós temos que pagar a eletricidade, nós temos que pagar a água, nós temos que pagar o gás, nós temos que pagar a alimentação. A gestão da casa em termos sucintos é isto: 56,34 menos 5 anos. Tipo, eu não sou o banco do Monopólio. Não Ninguém. De... Se tem então, essa função... sinto... Não, mas eu sinto-me um bocado nessa função de que sou tipo o banco do Monopólio. Pronto, eu e és de... neste caso agora. Não és. sei, não sei. Não é, fixe. não é fixe ter esse papel, estás a ver? Tipo, não, não é? Pá, só que há. Não sei, não está a dar-te porque nós nem para pagar a comida, nem o café, nem outras cenas, tipo, temos. Portanto, se tu estavas-me a dizer que precisavas de dinheiro para comprar lâmpadas, eu não tenho dinheiro para te dar lâmpadas neste Para, para te comprar lâmpadas neste momento. Nós, nós somos apoiados pelo Chazuko que são os, os Serviços de Apoio Social da Universidade de Coimbra, que nos fornecem, desde há, muito, desde há alguns anos atrás, alimentos uh, com 50% de desconto. Como o Sazuki tem cortado tanto na quantidade quanto na, na variedade de produtos e itens disponíveis, uma boa parte da alimentação da casa vem do setor privado nós comprarmos bolos e o caralho. Porque tu nunca comes. Vieram ontem, eu e provavelmente mais dois ou três. Ou seja, para então comprarmos bolos. As pessoas Precisa comem no dia. Eu comi um. Ainda por cima, pois há malta que come dois, três, quatro, pois há malta que não come nenhum. Eu, mim, os bolos ficam É e tu? Tens ido a aulas de código? já. dominas a situação? O quê? a fazer o código e já conduziste? É, isso eu não entendo. É preciso é, dar oito aulas para marcar... -se mas sempre é, pois era o que eu estava a dizer ao tom, tu, né? Um isso lá em cima não é assim. tipo, Tu não podes pegar no carro se não vés o código feito. Não, então eles podem ir para o preço que quiserem. não há E tá? também a malta pode pagar isso. Ah, que sim O que não consigo tão caro, Não, é o caminho que eu tem Não é isso? É só que eu sinto que estão a ser discriminadas muitas pessoas que se sentem. No sentido de há tanta malta que não tem quase nada lá. E a maior parte da malta, às vezes, é essa. É porque a malta não é a malta. Tá lá, estás a ver? A Mapa é rica é a Mapa que tem uma quinta de e depois vai para Lisboa fazer Vai pro Asturio. Pro Asturio fazer aquilo. Não é Mapa que tu vejas, lá Mas eu não. acho que primeiro de ano eu fazer. E yeah, aí, eu tô falando super sério. Eu fiz uma pesquisa super aprofundada sobre sintro. Ela Estás é? é. <risos> a ver? <risos> super <risos> sério. Queridinho. É a pessoa mais séria sentada nessa mesa, Bauta. Eu não posso fazer uma piada sequer. Pode. aí estou tô... Desculpa. Nossa senhora, olha isso, meu desculpa. Deus do céu! Olha, Pronto, olha já pediram isso. desculpa, já está tudo bem. Aí, Não passa tá o açúcar eu. É pessoal. Uma, é uma maneira de escolher assim nas do da noite. salame, salameningue, o escolhido foi você. Sim. Depois há certas coisas que me fizeram logo sentido aqui, que é tipo esta coisa do jantar, não é? Que é um bocado como a família, tu tens todos os dias o jantar em família. Também, a minha casa era o almoço, cada um por si, mas o jantar era toda a gente sempre junto e isto manteve-se, não sei, foi uma, uma transição fácil e, e boa, Eu até acho que me deu estrutura. Que, que acontece por vivermos numa casa assim, uh, termos visitas todos os dias, por exemplo, ou fazermos atividades em que vêm muitas pessoas. tipicamente é o dia a dia, uh, todos os dias aparece alguém que toca, toca um instrumento extraordinariamente bem, que escreve poesia, que. É, ativista político, é, seja o que for. Se fosse ali, a sexo onde faz, eles fazem todas a mesma merda. Não são Estão todos iguais de maneira... Não há uma alma que faça uma coisa diferente. Que eu tenho... Mas não tem criatividade. São Manel. Se não eles fizeram... é a mesma Exato. coisa. Porque eles são ensinados da mesma maneira. Aquilo é que os escuteirinhos. É com os escuteirinhos. É, são os, os meninos <risos> que aprendem a fazer aquilo que, claro. que já faziam os e pais então, que dos é que avós. e os avós. E aquilo é bonito, é só tal igual a como fazia o avô, e dar aquele verbo naquela altura certa. E quanto mais berrar, com uma cara, é melhor, sim. não pode ser. É. Não há lógica nenhuma. Aliás, por cima meio que cantava, Fala. Era... acho que virou dá uma expressão ao fado é diferente. Claro, Obviamente, mas é isso que se me ao A é que agora. minha questão é como que isto tem um objetivo específico, que é. Agora, estás a fazer a mesma coisa que fazem esse... os machos latinos. <risos> uh, na cota... Que é, claro. queres, precisamente, acabar com... Acabar de com o preconceito da... da... da... da... Dessa cota de machos latinos. Como dizia o Zé Cafonso, isto é uma frase que o Zé Cafonso dizia nas casas como estas, onde eu tantas vezes estive com tipo ele, ele dizia assim: a merda da guitarra portuguesa, por vezes, parece arame farpado. E a gente fica Portanto, também é necessário que a guitarra, principalmente a guitarra portuguesa, não agarre a cultura, porque se tu não hoje não tens outra merda. A música de comidas está uma merda, tão esternada, A música. Tradicional. Né? Está era... aqui tá uma visão. merda tão grande, sem criatividade, sem nada, sem <risos> uma chama, que toda a gente agora tem anseio a que apareça qualquer coisa. Sim, sim. Sim, sim. E portanto, vamos a isso. Oh, Coimbra! Direto ou indiretamente, nós, eu sinto-me bastante vezes alvo de comentários estúpidos por parte da minha família, por parte dos meus colegas de curso fracistas, por parte de outra malta que não conhece a realidade, por parte de arquitetos que vêm aqui fazer trabalho. Nós somos uma minoria oprimida. Portanto, Ai, eu ontem. Ante... Pedro disse-me disse ao Facebook. Qual oh, o Pedro? O que ficou cá a dormir? Ah, não. A não, também, mim também. A mim também? é muito bem. Desculpa. É. Posso. posso... Ele posso... é um gajo é que sabe Que sabe a é. Ontem que eu tentava de comunicar, ali estavam os gajos na mesa ao lado. Estavam dois gajos conversar com as tal mas aqui, mas vezes a altura começa a falar de república e eu, eu abro ah, assim a orelha. Eu faço sempre isso também. Né? Ah, pois, com as tal não dá para a questão. Ah, porque aquilo, gajos e gajas são todos feministas. É de comunista. Isso foi grande elogio. Não. não, feminista. E eu estava assim a ver aquilo. Eu, e eles começaram a reparar que eu estava a deparar a conversa. Portanto. Isto é alvo a, a, várias, a várias esferas, por exemplo. Os meus pais, também os pais que são altamente conservadores, têm uma ideia bem de errado ah, do que é aqui. Do que, do, que é que, do que é que se passa aqui. Eu também batalho todos os dias para provar aos meus pais que é uma cena fixe para mim, positiva. Feito, foi reconstruída o sótão há uns 15 anos, por porque este sótão era mais baixo. Aqui temos o nosso Zezinho, Zé Mário, que é o rei da street, da gente o adora. Pronto. E aqui é a cozinha. Aqui é onde se faz as jantas Exatamente, aqui é onde se faz a magia toda. A magia, a magia das repúblicas que é o grande momento de interação, são os jantares seja, então. e Aqui é o chamado museu, porque é onde guardamos as peças históricas que nos são oferecidas por outras casas, convívios com os cagades, palácios da loucura, jogos de futebol, ali recordações de antigos, bastante antigos cá de casa também. O retrato dos retrato dos anos 50. O dos estudantes a irem roubar galinhas e não sei o quê, é, para, aí, para comer. A por detrás, não sim, sim, para, sim. é? Sim. Se diante, pela capa lá, para ir. a capa... das imagens mais antigas? Sim. E depois já se vê aqui a transição. Sim. Eu acho que estes desenhos são dos anos 60. Sim. Dos anos 80. Já a chegado, não Sim. sim. <risos> Esse quarto também foi mais foi improvisado por nós, com o reforço desta parede aqui e mas há aqui alguns problemas continuam com as umidades aqui é a nossa sala de estar e de jantar organizações de jantares famosos tarefas de casa limpezas contas esta zona zona da responsabilidade aqui é chamada proa do barco sim tem a forma de um barco, então esta é a parte da frente, a o... yeah. que é uma varandinha. Uhum. Onde também se está muito bem. Viver na Praquistão é uma responsabilidade do caralho. Ou seja, tipo, a, casa... a casa está a cair aos bocados, é uma casa que tem 500 anos, que precisa de manutenção física. Um, nós não temos apoio externos ou seja, temos que fazer tudo isto sozinhos. Tem... Pá, putos com... entre os 18 e os 27 anos que estão aqui a viver. Que, que têm que lidar com, com merdas que, regra geral, não são exigidas às pessoas com a nossa idade. Ou seja, que ainda bem que são exigidas porque dão, dão um crescimento brutal às pessoas. não fizermos esse esforço coletivo de manter a casa em pé, daqui a uns anos não existe para a questão e isto é uma é uma casa que nasceu em 51, ou seja, gerações e gerações e gerações de pessoas que viveram por aqui, que passaram por aqui e que conseguiram manter a casa e agora é a nossa vez. O e tirou. E foi lá a fazer a tropa. Pirou-se porque assim não fez a é. da tropa. É. Da mas olha, Teixeira, a malta que vinha aqui aos centenários da tua geração há 10 anos atrás é mais ou menos a que vem agora, não é? é? É, é mais ou menos, estamos lá. Mais ou menos, Há mais ou menos de, mais de, mais de, a a de trocai é? é? é. anos. de quando? 10 anos não é nada. Estavam lá há 40 anos atrás. 659. 60. Ah, e vocês são nos 70? A gente, tem gente estava a falar exatamente dos 70. E vocês manteram, mantiveram contacto nos centenários e tal? Ou, já, ou foi mais tarde? Mais ou menos foram sempre teres. Acabamos se sempre teve, toda a gente se conhecia. E vocês juntavam-se lá no centenário? Eu era só no centenário? A malta, malta de Coimbra Coimbra. era a malta de Coimbra. Quem aí, vivia em Coimbra, pois ah, se no é, é, dia, Criar, né? Quem que o que O grande ponto de encontrar era o centenário. Era o centenário. É. Estava uma cama aqui e estava outra aqui neste canto. Era, era, este quarto era de dois. Aqui assim, aqui assim, este aqui, era uma cama. 78, 8 este cagá já morreu, que é o Sérgio Gaminho, este cagá já morreu. Este meu primo agora. Este também já morreu. Este é o seu filho água, não é? É, é? Este também já morreu, que é o coiso, que é o, que é o, o, o. Nós somos associação desde os anos 90, portanto também temos que gerir a associação. Um, e permite-nos gerir muito melhor a cena assim a nível do coletivo grande. Todos os prazos antigos que já moraram cá fazem parte também da associação e também é uma forma de, não interiormente, mas para o exterior, mostrarmos que somos um conjunto de pessoas muito grande. Ou seja, que não somos só estas 15 pessoas que estão a morar aqui. havia Havia um canto dos caloiros. Um canto. mesmo a ali à Então eles sentavam a mesa separada de muitos. Não. Não. Não. Ah. o nesse portanto nós, o pramor, amor velho eleito, o pramor se não havia amor Hã? Tu É? eu subia, não ia fazer almoço. Não? Ele avisou-me. Ok. Vai passar o dia toda universidade, tem mais para fazer? Às vezes espera-se três horas até alguém a para o jantar. Ou o, o, o almoço, neste caso. E avaliar-se avaliar -se, se vale a pena estar a fazer o almoço, mesmo economicamente okay. para a malta e não sei o quê, significa... significa quer dizer, a conta aumenta no fim hoje... do mês, é óbvio. Claro, claro. Mas, mas isso significa uma poupança. Um gajo da cantina gasta mais, na tasquinha gasta mais, etc, etc. Mas isso significa mais responsabilidade. Eu acho que sim. Eu, pá, é isso que eu me lembro, quando eu, quando eu comecei a escrever, pá, eu às vezes tinha... Fazia num dia, depois ia olhar para a tabela e estavam tipo 10 dias até a próxima vez. Estava tipo, a cozinhar na segunda e só havia espaço na quinta a seguir. Ah, e, os almoços, tipo, é, um gajo levanta-se ao não sei o que, chega das aulas... Está a sala num nojo, está a cozinha num nojo, qual é a minha vontade de fazer almoço? Eu quero ir comer uma bifona fora, o que é que se foda? Mamãe? Isto está tudo uma merda mesmo, quer dizer, vou eu ter que limpar a cozinha toda para fazer o almoço? Oh. não. Há aí lógicas muito invertidas. Está tudo fodido e ninguém quer saber. E o que é que se passa se não funciona? Há conflitos, às vezes, e têm que ser resolvidos. Também em reuniões de casa, onde o grupo está tudo junto e discutem esses problemas. E tentou-se resolver, de alguma maneira. Ó oh, Márcio, vamos lá começar a agilizar então. Foda oh, ao Não vamos para pelo Ravi, podemos começar a fazer a porra ah, de não, trabalho. Eu quero propor eu que se façam inscrições. Eu, tô, eu, eu trato as inscrições. Seja depois... de inscrever, deixam me ter coisas para tirar. Malta, ah. uh, uh, como o pessoal god... vai pensando é porque toda a gente tem que falar. Agora eu quero falar. Se vamos Para que as pessoas ordenem. <risos> então pronto, depois não falamos pessoas. Vão... Mas as pessoas achavam hum. que era para falar do Johnny, essas coisas. Sim, eu achava que isso era o Não, é para falar dos problemas das pessoas. Seja, não. Vá, Pedro, moderador, siga lá o que é que Vai lá. Alguém quer se inscrever? Eu. Nós não estávamos aqui. Há três propostas em cima da mesa. Proposta número um, braços no ar, dois braços no ar, três braços no ar e a proposta que tiver mais tracinhos ganha. Tarefa independente nova. Pão com mel. Quatro. Quatro uhum. pessoas votaram. Braços no ar, quem vota é três. Temporária junto com a casa de banho. Dois dois duas pessoas votaram. Duas pessoas voltaram. Que cena? Sabem que hum, todos os psicólogos das, das, dos estabelecimentos prisionais vão colocar o caralho? Ou seja, todas as prisões vão Você ficar parece? sem. Não. não, as prisões vão ficar sem apoio psicológico. Opa, oh, pá, elas não explicam o porquê? Eu acho que é. Hum, Eu acho que é tipo aquele de... cena do. Uh, financeiro. <risos> Eu cheguei para dormir. Não sabia onde é que estava o edredão, levantei a cama porque nem pensei que fizessem a cama e tivesse o edredão lá em baixo. E, e, e depois fui descobrir que estava para lavar e, opa, e é o único que eu tenho, estamos lá felizes com o roubo é e eu fui é lavar. É e ah, estás a ver? Ah, alguém ah, o cagou, eu andava toda entusiasmada com o Edredão, alguém cagou e falou: foi só por isso. Não nada. Pronto. estão bem. E quando estas cenas acontecem, tipo, eu curto com as malta, pronto, e falo, e falo, e pergunto, e pede desculpa, e não sei quê, e olha, fiz isto, não fiz aquilo. Para fitar, não é estragar. Tipo, isto vai encontrar a cena, tipo, do, do respeito pelas cenas, hum. tipo... Estás a ver? Calheta, Ana. Ramata. Ramata é better. Ramata é quando algo é muito really, cool, really nice, muito yeah, <coughs> <Fiche. coughs> Olha Está aí um frio, amiguinhos. Fechem aí as portas da proa. <coughs> <coughs> I cook, ok, eu estou mas não something that uh, No in the beginning, like when I started drinking, I, I didn't like wine at Ah, well, ok. Mas agora, eu só white wine and white E o vinho like eu gosto. há duas semanas atrás tinha dito ao Mário, Mário, que E o já começaste ao menos? <coughs> já. É por causa dessas merdas. fazem que página? Mas já não vai na página 10. Não, 3? Hã? É? o 1984, página 12, vai. ou não sei, li pouco. É, é por causa dessas brincadeiras da literatura que eu não, não leio as cenas que me são impostas. Ah, pois. Mas, de enquanto, ah, acho que Opa, estamos a, de a des... esquecer um bocado do que é suposto fazermos e a verdade é que há muito pouca gente que vai ficar cá para a hora. Ai, eu, tô, eu não tenho... Culpa. E o é no tempo próximo ano começa... é académico? Sim. E o tempo começa a algir um bocado e isso a gente não começa a pensar que temos que fazer alguma coisa, vamos fazer no final do ano. Ah, então. Eu acho que o problema passa também por estarmos, convivemos pouco cá em casa. E depois desta situação em que nós recebemos pessoas, claramente que estando todos em, em, em casa ou na sala e haver um convívio entre nós. É diferente, não é? é diferente. Não é? E tipo, pá, não sei, não volto a repetir a situação de, do pré-jantar, aquele convívio pré-jantar, que a malta aparecia. Óbvio, a marida da malta tentava aparecer antes de jantar, estar na sala, falar, ler um livro, estar lá. Pai, isso era uma regra que, que não era oficial, mas era uma regra entre aquela, aquela malta que estava aí. <risos> é a cena é que pá, eu estou numa fase para mim está a ser bastante difícil. No sentido de, de eu ter passado dois meses agora a sair de manhã e a sair à tarde, e para mim fazer um jantar ou fazer um almoço foi uma luta. E depois para mim, pronto, para mim, pelos vistos também não é visto pela malta, mas para mim, esta coisa de ter que estar a tarde toda no estágio, pá, eu chego a casa às oito e muitas vezes saio às nove e meia. E, pronto, é fudido, mas é. A vida é assim. Eu também penso se, isto, se, a minha, se o meu modo de vida neste momento é compatível ao teu caso. não sei se é. Não sei se é. Sem nem é que não desculpa nada por isso. Eu também acho que é um bocado indiferente, porque, independentemente de ter ou não ter tempo, eu tenho um compromisso, não é? E tenho que manter esse compromisso. Ou seja, é independente do ter tempo ou não. A verdade é essa. Sei lá, tu pensas numa coisa Mas depois essa cena não é muito boa de se pensar Então tu fazes conta que não se passa nada E no momento em que realmente vês Que aquilo se está a passar Cai-te um bocado o mundo E não há justificações Não, não há Mas tipo, preciso -se já disse isto na última reunião que precisava do mês. Se calhar preciso mais do mês porque eu não sei bem o que fazer agora. Mas precisas do mês para quê? Desculpa. Vamos ah, eu vou lá. Alguém mudar a reunião? <risos> o tá é não, não, não. Não, não. Oh, ainda que esteja a organização uma merda uh, louça merda tudo merda tá sabe? tempo merda tempo pouco tudo pouco há uma coisa aqui que tipo que eu acho que subsiste e que une para não deixar nem a cena da, da desorganização que é uma cena quebra boia relações quebrar isso tá eu acho que essa é a coisa da malta a malta se curte mesmo a moto se curte eu acho que é que a gente eu ou eu tenho assim, tá pego por vocês eu gosto de vocês eu gosto de estar um, com vocês o caramba eu acho que de, isso äh. essa é vocês é importante yeah, <de> A navegar é difícil. Ninguém disse que era fácil, mas o percurso que cada pessoa faz aqui é algo que, que nos marca, como uma viagem, marca qualquer pessoa. As casas mudam, as casas reinventam-se. Tem que ser a casa como um todo a mexer-se. É possível viver feliz. Como a família não convencional amor. O que é que isto implica? Chatice e, e aquele amor assim profuso. E tu vives como tu achas que o mundo poderia ser. E isto, isto todos os dias me faz. me torna um bocado maior. Meus companheiros de aventura, tudo farei para salvar. Mesmo no meio do caos, eu acho que é uma coisa gira, é que tudo acaba por funcionar. E às vezes tudo torna até um ar um bocado cínico. São tantas pessoas, é tanta coisa, é tanta confusão que você... Que só te apetece olhar a vida como se fosse um palco e rir. Morning. I come into the kitchen and there is a crocodile telling me, Man, I've got bad news for ya. Bad, bad <laughs> I'm not sure if every little thing's gonna be alright. <laughs> those bugs, man, they are messing with your mind. Man. Don't believe me. I don't know it. Do whatever you want. I see ya. The, uh, the sink of society in the crocodile, I know that. And then the guy just disappeared into a halo. Anyway, I don't know. But do worry about the things. Because we don't know <laughs> if <we> don't know <laughs> every little thing is gonna be alright. You right. You are. blah, oh. blah,